Olha, você tem todas as coisas Que um dia eu sonhei pra mim A cabeça cheia de problemas Mas eu não me importo, eu gosto mesmo assim Tenho os olhos cheios de esperança oh, oh, oh De uma cor que ninguém mais possui Me traz meu passado e a lembrança Coisas que eu quis ser e não fui. Olha, você vive tão distante muito além do que eu posso ter. Juro, meu amor Agora é pra valer Olha, vem Vem comigo aonde eu for Seja minha amante, minha amada, meu amor Vem seguir comigo o meu caminho a vida só de amor Olha, você vive tão distante Muito além do que eu posso ter Eu que sempre fui tão inconstante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 A vida só de amor só de amor. Oh.